Muito bem, gravando. Tudo pronto? Vamos nessa! Ah, moleque! Olá, internauta. Seja bem-vindo. Hoje vamos jogar The King of Fighters 2000. E é claro, não pode faltar o gordão. Essa aqui é a versão de Playstation 2. Bom, até hoje eu só joguei a versão de arcade. É a primeira vez que eu tô jogando essa versão. Bora conferir? Vamos lá, começando por... Ramon! Ah! Ah, moleque! E agora, Vanessa! O Olha é O O combo! E agora, Máxima! Vai, vai, vai, vai, vai! Ah. O que? Caramba! Primeira fase, olha como a máquina já está! Bom, joguei uma primeira vez com o Shang. Se você está gostando desse vídeo, eu vou deixar aqui no card uma playlist com todos os vídeos de The King of Fighters do canal. E agora, o trio do What's of Fighting! Takuma! Vamos lá, Kim! Round 1! Fight! de Ya! Ya! Ya! Se você está gostando desse vídeo e quiser mais vídeos como esse, já sabe. Não esqueça do like. E agora... Loba! Loba! Nossa! Agora. E agora. King. <risos> que isso! Computador enlouqueceu. Vamos lá, Blueberry, ação. Olé! Ha! Passou por baixo da magia! Vai, vai, vai, vai! Isso! Toma! <risos> E agora, o Zikari Warriors! Começando por House! Oh, eu tô, eu tô ligado, o que O <risos> CPU 1 para play, rapaz. Que isso? <risos> e agora? With... <risos> Maluco. Eu não entendo como é que a máquina fica tão difícil contra mim Você vai ver os outros jogando Nunca que fica difícil assim Vamos lá, Leonardo E agora, claro! Não! Toma! Vai, vai, vai, vai! Isso, prende ele do canto! Ah, não vai fugir não! Por quê? Ah! Toma! Nossa! Ha! Não esqueça de deixar seu comentário, hein? Lembre-se que eu leio todos os comentários. E agora... Dori fica frio aí. Ah, não vai fugir, não. Vai, vai, vai, vai. Isso, pega ela Vai, Jeremy <risos> <risos> ja. Quando dois salva-fichas se unem O resultado não poderia ser outro e agora. Os Psycho Soldiers! Começando por Athena Round Vamos lá mais! Vai, vai, vai. Não. Caramba. Você já tinha visto a CPU jogando desse jeito? Rapaz. Kazumi! E agora, Tchim! Round 3! não E agora, bom! Bela é! Isso! Beleza! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E agora, o trio das garotas. Começando pela Yuri. Caramba, a CPU tá apelando sem dó. E agora mais Tiranui! E agora, Kazumi! Ah, escapou do especial! E agora Vinaco Precisou do sangue. E agora vamos para o chefe. Zero. Fica aí que eu vou enxergar! <risos> Miserável. Ah, moleque! <risos> <risos> Nem precisou do Chang hoje. Então é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.